Positivo o início do Brasil no Mare Nostro de Canet, uma medalha de cada cor, um ouro, uma prata, um bronze, uma etapa que é bem mais forte em tese do que a etapa de Monte Carlo. Até hoje, vou até durante a transmissão do Sport TV, vou fazer uma comparação das provas que aconteceram em Monte Carlo e ontem no primeiro dia em Canet, exatamente para saber exatamente quais foram os melhores tempos, se na primeira etapa do Mare Nostro ou na segunda. Para o Brasil, o primeiro dia com três medalhas, ouro, prata, bronze, para mim foi interessante, afinal, nessa competição nós temos mais narradores, são 450 narradores, são 31 países, ou seja, um aumento aí significativo de mais de 30% em relação ao que nós tivemos no final de semana. E o primeiro dia, em destaque, a grande performance do Bruno Fratos, muito mais a vitória do que propriamente o tempo, e as condições também não ajudaram muito não, gente, nós estamos falando de um dia que... É, fez muita chuva de manhã, vento, à tarde ainda fazia frio, a temperatura baixa, em pleno verão, francês, os, os, os nadadores todos foram atingidos, não é os brasileiros não, ou, ou os estrangeiros, todos foram atingidos. E esse 2164 do Bruno, eu acho que foi muito expressivo, porque ele bate um cara que vinha sendo, nos dois últimos anos, o nadador mais expressivo do mundo nas provas de 50 metros de estado livre. O Ben Proud é o cara que nessas duas últimas temporadas tem tido a melhor performance. E vinha de duas vitórias em confrontos diretos com o Bruno. Ele tinha ganho de sete core no ano passado, quando ele fez aquele espetacular 21-16 e o Bruno 21-71. Olha a diferença. Ele ganhou agora, na, na, numa, no, na Copa dos Campeões, o único confronto que eles tiveram, que foi em Budapeste. E em Budapeste eu lembro uma coisa muito boa. A saída do Bruno não foi boa, a saída do, do Ben Proud foi espetacular, destinado a mesma coisa. E a chegada do Bruno também não foi boa e a chegada do Ben Proud foi perfeita. E a parte nadada do Bruno lá em Budapeste foi melhor que a do Proud. Agora aconteceu um pouco melhor para o Bruno na saída de bloco, os dois iguais, sem qualquer diferença. Vantagem para o Ben Proud menor do que aquela vantagem na parte submersa para o Unistinado mas mesmo assim ele sai um pouco à frente, na parte nadada o Bruno já toma logo à frente, nada o tempo todo na frente, com uma vantagem que ao final o Ben Proud consegue até tirar. Cinco centésimos, é pouca coisa, é para ficar atento, é um grande adversário, não, é, é, vão se enfrentar com certeza, os dois brigam por medalha em Guanju, medem por medalha em Tóquio. Mas foi expressivo e eu até destaco um detalhe, que no final de semana enquanto o Ben Proud devia estar lá num training camp fazendo seus últimos treinamentos antes de viajar para Canê, o Bruno França estava fazendo cinco esforços de 50 metros na do livre em 24 horas. Tá certo? O primeiro foi 22.4, 4 não fez tanta força, mas são quatro esforços. Não é querer me dizer que com um dia de descanso na segunda-feira, na terça-feira ele está recuperado. Então, esse 2164 foi o expressivo, bateu o recorde, Marenostrum, de Monte Carlo, no final de semana, e bate o recorde é, de. Canê na terça-feira, muito bom, muito bom mesmo, gostei, tá de parabéns o Bruno. A prata do, do dia é. veio na última prova, com o Fernando Schaeffer nos 200 metros na livre. eu até falei alguma coisa uh, incorreta durante a transmissão, porque o, o Fernando Schaeffer fez 1,46 um em temporada no ano passado no Sete Colle, e ali ontem ele fez 1,47,99. Um uh, Continua sendo expressivo, mas sem dúvida nenhuma o ano passado no set coli ele estava um pouquinho melhor. E coisa que acabou não nadando também no Pão Pacífico. E, e na prova, um destaque para um garoto novo, em apenas 19 anos de idade, nadou na raia número um, o Tom Dean ganhou a prova com 47,39. O, o João de Luca também acho que fez uma prova expressiva. O João de Luca normalmente não nada tão bem em temporada, mas ficou em quarto, com um 48,27. Ah, o, o Fernando Schaeffer não foi bem na prova dos 400 livro, foi a prova que foi anterior, mas te, fechou o dia com essa prata que foi expressiva o bronze veio no 100 metros borboleta, Vinícius Lanza é, depois até se tornou matéria da Best Streaming que foi a terceira medalha internacional do, do Lanza né? porque ele foi é, medalha de prata no campeonato mundial júnior é, de Singapura em 2015, sem borboleta, ele foi é, medalha de bronze no ano passado, no 100 metros de borboleta no Pão Pacífico, no, no Tóquio, e agora ganhou um, um bronze no 100 borboleta uh, no, n, n, nesse Marenostro de Canet. É, em relação à prova saída perfeita, sai muito bem o, o, o Vinícius uma parte submersa muito boa, melhor que ele, só talvez o Matthew Jossa, o americano, que nadou do outro lado, que também é um nadador uh, do sistema NCAA, né, que saiu muito bem também. No parcial, o Vinícius 24,66. A volta que ficou um pouquinho a dever. Esse 24,76 é um pouco alto. E realmente ficou devendo o Lanza na volta. Mas mesmo assim, 52,42 no bolo. Contra dois adversários que são top de linha. Nós estamos falando do James Guy, que ganhou a prova, que fez 51,85, aliás, melhor até do que ele tinha feito na seletiva britânica, que garantiu a vaga dele para o Mundial de Banju, e o, que, que, e o, e o James Guy é, é, é medalhista de bronze nessa prova no Mundial de Budapeste. E o francês Medim Etelard, que é hoje o melhor nadador da França no masculino e é o único nadador do mundo que conseguiu nadar ah, para 50 no Sem Borboleta em 2019. Os demais resultados do dia, eu destaco a parte internacional, especialmente a prova dos 100 metros na do peito. Olha a Grã-Bretanha que tem dois nadadores nadando para 58 nessa fase, nessa época, esses dois vão nadar para 57, não tenho dúvida. A Dampiri continua sendo o maior do mundo, um cansou bastante no final, até destaquei isso na, na, na transmissão, um parcial muito bom, 27:39, mas a volta dele, principalmente os últimos metros de prova, cansou demais o James Milby, esse sim, para mim, foi uma grande surpresa, uma surpresa agradável. Não nadou bem o Felipe Lima, hein? Não nadou bem é, fisicamente, tecnicamente, cansou muito. E o final de prova, ele nadou melhor nas eliminatórias, um 0 0 24 é, E na final, 1 um não nadou bem, até patinando nos metros finais, o Felipe Lima. A nível internacional, dois destaques bem expressivos, provas muito bem nadadas, pela Katika Rossu nos 200 medley, 2.8.57, é o segundo melhor tempo do mundo. Agora é dela o primeiro e o segundo, absoluta, né? A Katika Rossou muito bem. E os 400 medley, mais uma vez, dá vive uma grande fase. Ele também faz o primeiro e o segundo tempo do mundo. É o único nadador do mundo em 2019, capaz de nadar a prova dos 400 medley, abaixo dos 4.10. Nadou ah, em janeiro e agora volta a fazer o 4.09.62. Não gostei do Brandon Almeida, tenho certeza que ele também não deve ter gostado. Foi uma prova com alternâncias, vamos dizer assim, de, de intensidade. Ele até sai razoavelmente bem. 59,56 de borboleta é normalmente o parcial que ele faz. Um 4,9 de costas é razoável. E aí sim, um 16 de peito e principalmente um e um fechando de crawl é longe. O, Fra, o, o, o, o Brandon normalmente fecha com 58 nas melhores fases. Então não foi nada bem. 4,23... E quando a gente nada 400 medley é, num nível como esse de atletas desse padrão, é, você nada mais controlado de manhã. Ele fez 4:22, 56 de manhã não pode nadar para 4:23 à tarde, realmente o Brando não estava bem. E eu até durante a transmissão eu destaco que nas eliminatórias o Brando ficou a 4 segundos do, do Daiaceto. Na final, o Brando ficou a 14 segundos não, não, não foi nada bem, alguma coisa precisa... aconteceu, não se sentiu bem faz parte, é, tem que ficar de olho aí, tá lá o treinador dele, Paulo Augusto Prado que é um grande técnico, trabalhar pra isso eu olho para o Brando como um cara pra entrar numa final de campeonato mundial, o meu, meu, meu padrão de, de referência para o Brando é esse, porque ele já foi finalista de mundial e eu acredito nele em finalista de jogos olímpicos, mas é, ele vai ter que nadar mais do que isso, vai ter que nadar mais do que isso Uh, na etapa de ontem, nós ainda tivemos uh, as provas uh, em, em relação aos brasileiros. O Guido, 50 costas. O Guido não, nunca mais realmente voltou a ser aquele nadador de 50 costas, mas uh, eu acho que tá, vou ficar mais atento aos 100 metros na do Costas hoje. Uh, não gostei da performance da Jennifer Conceição no, no peito, embora tenha melhorado alguma coisa, pouco, mas melhorou em relação à, da eliminatória para a final. Tinha feito um 9,00, fez um 8,96. Uh, Ainda entre os brasileiros, a prova dos 400 metros de do livre, nem o Luiz Altamir, nem o Fernando Scheffer foram bem, e o Altamir, inclusive, acabou uh, sentindo nos 200 livros e não conseguiu entrar na prova. Normalmente, o Altamir gosta de sair na frente, nada mais forte, ele gosta de atacar a prova desde o início. Quando você vê o Altamir... Para trás você já sabe que a coisa não está ali. Acabou sentindo a prova do, do, do, do, dos, na passagem dos 400 para os 200. Acabou não, não fazendo uma performance boa nessa. Os 200 livres da Larissa Oliveira, ela até tenta no início fazer uma, um esforço maior, mas acabou nadando pior nas finais do que havia feito pela manhã. Fez 2,00, 42. Eu até esperava que a Larissa nadasse na casa dos 1,59. a coisa que não acabou acontecendo. Olha aí, boa notícia. Hoje o tempo melhorou. O tempo melhorou, já está fazendo um pouquinho mais de calor, ontem amanheceu com 11 graus, hoje amanheceu 19, ou seja, a expectativa é de bons resultados. Fique ligado, Uma da tarde, Sport TV 3, quando com sua audiência, segundo dia, Circuito Maranosa. A gente se vê, até lá!